Quais são os piores materiais para se utilizar no steel frame? Se não, fica aqui comigo hoje que eu vou falar para você o que você não deve usar na sua obra para não ter problemas no futuro. Ha. construtores do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse bloco especial Central Steel Frame. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e tô aqui para falar para você tudo o que você precisa saber sobre esse nosso sistema construtivo maravilhoso. Primeiro, quero deixar uma coisa clara, né? No mercado da construção civil, a gente tem números, diversos, Tipo assim, é tipo infinito. Opção de material de construção civil. Tanto na parte de estrutura, quanto acabamento, como finalização, pintura, fixação, menino, tudo que você possa imaginar, a gente tem muita variação de material. São é exatamente por causa dessas variações que você tem que ficar ligado do que você pode e o que você não pode utilizar nas suas obras. Porque se você utilizar o material errado, você pode ter certeza que muitas vezes, durante a construção e até mesmo depois, depois dela, você pode ter problema como fissura, corrosão, descolamento, bolha. Gente, tudo de ruim você pode ter na sua obra se você não tomar cuidado. E você pode ter certeza que se você começou errado, meu amigo, você vai passar o resto da sua vida fazendo aqueles reparos que não acabam nunca. E no final você fala, misericórdia, senhor, eu vou botar tudo isso abaixo e começar do zero. Mas isso não precisa acontecer. Então fica ligado porque é mais fácil começar certo do que começar errado e depois ter que consertar aquele problema. Então vamos lá. Primeiro ponto e muito importante é o assentamento das nossas famosas cerâmicas. Mármores, granitos, pedra, porcelanato, ladrilho, azulejo. Tudo que a gente tem no Brasil. Gente, brasileiro... Adora colocar revestimento em parede, piso, teto. Não, teto não muito, né? Mas aposto que você já viu, né, gente? De a gente botar coisa no teto. Fachada. A galera gosta de botar um revestimento. Por isso, você precisa ficar muito ligado que todo revestimento pode ser colocado? Pode. A gente pode a gente pode botar o revestimento que a gente quiser nas nossas obras de steel frame. tanto na fachada... Né? Quanto no piso, quanto na parede, não tem problema. Agora só tem um cuidado muito especial. Nenhum desses revestimentos, pega a dica, você pode fazer o assentamento com a C1 e a C2. Isso porque essas duas argamassas, elas são argamassas mais rígidas. Quando a gente fala do steel frame, a gente tem que trabalhar com materiais elásticos. E a partir do momento que a gente não trabalha com material elástico, a gente trabalha com material rígido, como é o caso do AC1 e o AC2, o que, é que vai acontecer com o nosso revestimento? E, gente, o que, que acontece? Eu posso botar, se eu quiser, pedra na fachada de steel frame. Está super na moda, né? Aquelas pedras, né? Tudo quebrada, negócio rústico, assim está na moda. Que ele não desgruda se eu usar a massa correta. E no steel frame, a gente tem que entender que a nossa estrutura é articulada, ela se movimenta. Por isso, as minhas argamassas precisam ser elásticas, porque se a minha estrutura vai movimentar, a argamassa não vai absorver essa movimentação. E o que, que vai acontecer? Sua cerâmica vai puf, descolar, sua pedra vai puf, descolar, sua pastilha vai puf, descolar. Isso acontece mesmo. Outro dia no Instagram, né, uma seguidora falou, Helena, fiz um um, é como é que é? Pórtico, não. Um pergolado, né? Com uma área gourmet lindo de steel frame aqui nos fundos da minha casa, né? E botei um revestimento que imita madeira. Né? Aquelas cerâmicas que imitam madeira em régua. E eu já tô desesperada, porque não para de descolar. E aí eu fui perguntar para ela qual argamassa ela estava usando. E ela estava usando a C2. E você viu. Coitada mulher, mas ela já estava entrando em pânico. Porque ela gastou uma fortuna com aquelas cerâmicas, né? Em reguinha de madeira, que imita madeira. E não parava de escolar. Depois que ela passou a C3, puf, colou. Ela quase me mandou um presente pelo correio. né? Segundo material que você não pode utilizar nas suas obras de frame E que pode causar muito problema, muita dor de cabeça. A gente falou que o nosso sistema é articulado. Ele se movimenta. Então, no que, que eu tenho que ficar ligado, que a gente também que é muito utilizado e que é extremamente rígido, são os materiais acrílicos, utilizados principalmente na fachada. É aquela massa acrílica que a gente coloca para fazer aquela fachada lisinha. Não tem, né? Pelo menos aqui na Bahia em Salvador, o povo adora aquela fachada lisinha. Só que o que, que acontece, né? Taca ali massa, taca ali massa e mas depois passa aquela tinta, tudo acrílico? Gente, vai trincar e vai descascar tudinho. Vai trincar e vai descascar tudinho. Nossa estrutura se movimenta. Material acrílico é flexível? Não. Então ele não absorve as nossas movimentações. Por isso que é muito importante. Você vai trabalhar né, com a sua fachada lisinha, bonitinha, igual seus clientes querem? Você vai usar a massa acrílica, né? Da fachada, aquela branquinha? Não. Você vai usar uma massa flexível. Você vai passar aquela tinta acrílica que você usa tradicionalmente? Não, você vai usar a sua tinta flexível, porque senão você vai ser trincas e fissuras, tá certo? Na sobra. Falando de fachada com trincas e fissuras, eu quero com você para o terceiro material e a galera adora botar, gente, adora botar também. O que, que é? Aquele bendito daquele grafiato. Quando não é lisinho, é o grafiato. E o que, que o grafiato é? Rígido. Grafiato é flexível? Não. Então, o que vai acontecer com o grafiato? Trinca, descasca, descola, cai. Fica feio. Outro material, né? Que também não pode usar que é parecido com grafiato. Monocapa. Posso botar monocapa em obra de steel frame? Não. Por exemplo, a Quartzolite é uma Quartzolite, né? É uma Quartzolite, ele tem materiais incríveis. Eles têm uma monocapa muito bacana, mas... Essa monocapa foi feita para o steel frame? Não, não foi feita para o steel frame. Então, por exemplo, a própria quartolite tem uma linha infinita de materiais flexíveis. Você pode usar como argamassa, como rejunte, como sistema de acabamento das fachadas. Você pode utilizar, eles, eles têm materiais flexíveis. Então, você tem que utilizar o material flexível. Pensa nisso. Argamassa, né? A massa acrílica e o grafiato monocapa. Beleza? Três materiais. Aí a gente vai para o nosso quarto material. O que, que acontece? A gente trabalha com aço galvanizado, com revestimento de zinco. E o zinco é incrível. Em outros vídeos aqui do canal, se você me acompanha, você viu esses vídeos, né? Eu falando sobre o zinco todos os benefícios do zinco que fazem o nosso aço durar anos, anos e anos. Só que o zinco é um material chato. Ele dá problema de reação química com alguns materiais, tipo é o cimento. Eu posso pegar um material que tem cimento na composição e encostar no aço? Tipo, é o meu contrapiso. Tipo, é minha placa cimentícia, tipo é argamassa, né? Tipo, sei lá, material crescimento na composição, encostar direto no meu aço galvanizado? Não. Senão eu vou ter reação química e vai me causar corrosão. Outro material que eu também não posso encostar no aço galvanizado de forma alguma, qual é que é? Alumínio. Uhum. Ah, Helena, como assim alumínio? Pois é. Vou dar um exemplo. Quais materiais tem é alumínio? Rebite. Mas, além do rebite não ser permitido na norma, não ser estrutural, qual é o outro problema dele? Ele tem alumínio. O que, é que acontece no alumínio? Reação química. Mais especificamente, acontece a corrosão galvânica. Pois é, a corrosão galvânica. Outra coisa. Né? Vamos supor, vou por algum motivo pegar a minha esquadria de alumínio e encostar direto no meu aço. Aquele ponto vai dar vai dar reação química. E o que, é que eu quero deixar claro para você? Essas reações químicas acontecem imediatamente no momento da obra. Não. Essas reações normalmente vão acontecendo lentamente. tá? E às vezes pode aparecer depois de 4, 5, 6, 7 anos. Eu vi obra que só foi dar problema depois de 7 anos por causa da reação química. Mas é aquela história, você é construtor maravilhoso aqui no meu Brasil, querido. Você está construindo uma casa para durar 5, 6 anos e depois você tem que reformar ela todinha porque está com um problema de corrosão? Não, quer fazer uma obra que dure 10, 20, 30, 40 anos sem ter problema nenhum, nem manutenção nenhuma. Né? Então fica ligado nisso. E aí vamos para a nossa última dica. E essa eu vou te dizer que, gente, que é um problema grande, material que você não deve utilizar. É o material correto, feito para o steel frame. Mas como assim, Helena? Eu não posso usar o material correto feito para o steel frame. Pois é. Você não pode utilizar esse material que foi feito para o steel frame de forma errada. Como assim? Olha, quando a gente vai fazer uma fachada, a gente tem que usar a membrana de vapor, né? A membrana de vapor, quando a gente tem, por exemplo, USB com cimentícia. Onde que ela deve ficar? Entre o USB e entre a cimentícia. Ah! Então, se eu botar a membrana de vapor depois do USB, colocar a cimentícia, USB e depois a membrana de vapor, vai dar problema? Vai dar problema. Qual outro exemplo que eu posso dar para você? Eu utilizar placa cimentícia e massa cimentícia. Ué, Helena, mas placa cimentícia não é pra você utilizar com massa cimentícia? Depende. Tem fabricantes que exigem que eu faça o meu tratamento de junta com o Base Coat. Se você não sabe o que é Base Coat, aqui no canal também tem diversos vídeos falando sobre o sistema de acabamento. Pois é! Tem placa cimentícia que pode usar essa massa cimentícia. Tem massa cimentícia que tem que usar o Base Coat. Então você tem que ficar ligado, você precisa estudar certinho as especificações do material e como eles devem ser utilizados. Porque a gente tem, como em toda a construção civil, diversas opções de materiais para o steel frame. E você precisa entender e dominar a instalação deles. Porque aplicou o material de forma errada, o que vai acontecer? Perdeu ele. Pois é. Agora, você conseguiu pegar os detalhes? Eu tenho certeza que às vezes fica muita, muita coisa, né? Por isso eu vou dar essa dica para você. Veja e reveja esses vídeos, salve inclusive ele no seu bloquinho de notas ou nos seus lembretes do tipo, estou fazendo uma obra, o que, que eu não posso utilizar? Qual ponto vai dar problema? Qual o problema da corrosão, da trinca, o que, que dá reação? Meu Deus! Nota, veja e reveja, até você decorar tudo, igual eu já decorei, faz parte, mas não assim, eu noto. Outra dica importante para você, se você tem algum amigo, construtor, que quer fazer obra de steel frame, não está fazendo, e você viu que ele tá tapando o mocha no ponto, pega esse vídeo pss, aqui no YouTube, a gente tem aquela setinha, compartilhar, manda pro seu amigo para ele ficar ligado. Outro ponto importante também que eu vou dar dica para você. Tá certo? Pega daquela curtida, se não tá inscrito se inscreve, haha. <risos> e vou te pedir uma coisa, se você já teve problema na sua obra de Steel Frame com algum outro material, por algum motivo, coloca aqui nos comentários para mim, que de repente a gente seleciona esse assunto e faz outro vídeo aqui dessa continuação dos problemas que a gente pode ter na sua obra de Steel Frame, Tá certo? E não deixa de continuar aqui comigo no YouTube, assistindo a nossa playlist especial aqui do nosso bloco Central Steel Frame. Te espero numa, no próximo vídeo. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.